Rapaziada, o Caverninha tá ligado, tio. Ó, o caverninha vai pulando no parkour aqui. Ninguém pega nós, não vai ficar calmo, tio. Pode ficar calmo. Tem um o cara cagando aqui, Cuidado. Cuidado. Aí, é, rapaziada, Estamos de volta com mais uma série aqui na Caverna. O que acontece? É DLC do jogo Outlast O tal de Whistle Jonas. É o quê? Beleza, rapaziada. Vamos encaixar nesse Whistle Jonas aqui. O Caverninha tá super curioso pra saber, hein? Rapaziada, eu é, já, já posso mexer a cabeça um pouquinho, hein? Pera aí, tio. E aí? Cientistas? Sim. Já direto no laboratório. Pô, você vai tomar no caneco! Pera, não precisa de acordar, mas... Como que eu vou abrir o oh, outro? Ô, meu. Me Alguém, o cara é forgado, hein? Tá, o quê? Ele tá me lambendo, sabe? Ah. Peraí, seu Loki. Seu sorvete, agora? Peraí. Estou Kind of aqui. parece ser um real. trouble. At the engine, que a Hope fez uma lateral. Ah, isso é o Ó, ó o Billy, Não. Tem como, tem como sair daqui não? Eu tenho certeza que não. Rapaziada, é, eu já não entendi muito bem não, em duas horas antes. Aham. Uh -huh. Oh, meu Deus do céu. Tem para ser duas horas depois eu solto já, de boa? Beleza. Você não me conhece? Tenho que fazer isso rápido. Eles podem estar monitorando. Eu fiz uma consulta de duas semanas do software das instalações do sistema psíquico da Morka. Sim. Em Monte Massaiva. Estou quebrando todos os tipos de acordo. Beleza, parece ele recebendo um e-mail. Parece. Cafézinho na mesa. Oh, oh, oh, é alguém mandando um e-mail especial para nós, hein? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. Beleza, coisas terríveis aconteceram lá. Não entendo isso. Não acredito em metade das coisas que eu vi. Médicos falando sobre terapias do sono indo ainda mais profundo, achando uma coisa que estava esperando eles na montanha. Pessoas estão sendo machucadas e Morkov está fazendo dinheiro. Isso precisa ser o Rapaziada, a gente já leu isso nos primeiros episódios. Vamos ficar esperto. Beleza. <risos> Pressiona o botão esquerdo para enviar o e-mail, tio. Ai, ah, eu tô pressionando, tio. Vamos dizer. É Rapaziada, pegaram ele, hein? Pegaram. É mais cagão ainda. Ele salvando. Rapaziada, a gente tá jogando com o cientista, é? Deixa eu ver o tênisinho dele, é All Stars tio, nossa, ele é fashion <risos> <risos> Beleza, rapaziada, já tem um Locke aqui esperando Rapaz, altos e videocassete louco em Telecommunications Beleza, te... vamos para o painel de algum? controle um Peraí tio, e aí, vocês estão de boa? Tem como passar aqui? Tranquilão Eu estou indo para o um painel de controle tio, tá de boa? Pois é, vou correndo já de boa, tio E aí, gordinha Peraí, estão esperando por mim? Vai ah, ficar um negócio aí, tio Ó, ó, ó, os caras vai Vai mexer na cápsula e tá botando o bilha ali dentro, hein, pelo jeito Você não está na cadeirinha, tio, ó oh. cadeira tá piscando oh! Computador? Final. Where have you been? Functional imaging in faces and talking to the ASL. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. I call it asked to delay. No. I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is gonna have us up and running before we even know it. But it's not a Are we happy, Mr. Park? Uh Steve? FMRI is still dark. You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Corporation. Pois é, o cara é bom, hein? O cara é bom. Para suas máquinas de merda. Creio, Ixi! É, então tô forçando o cara a entrar ali dentro, hein? you. It stopped. You have to help me. You Hey, calm yourself. This is a high security. All right, agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and he can finish his work. Take your seat. Oh, Mercedesela, quickly leave Mr. Park. We'll need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. Five seconds. Four. Three. Cinco segundos, you day. Pode ir agora. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't anything, but you your Como é que é? volte para o seu escritório. Já foi? Já era. Putin, de boa. Vou te rebentar, seu chupador de sorvete. Here, o Mr. que? Ele, ele, ele tá com espinhas e cataporas? Rapaziada, oh meu Deus do <risos> céu, eu só vou pegar meu, meu Resolve <risos> lá <risos> Oh meu Deus do <risos> céu, vamos voltar pro quartinho, não tem nem como correr tio, tô chocado, agora tem como Beleza. Rapaziada, serviço comerciante, chocante hein, Uh, oh, meu Deus, beleza Ó, oh, oh, eu tenho que voltar pro escritório, Vamos direto tio Flipa na portinha, o jogo ah! É de volta. Como é que é? Fofoca! Jogou! Oh meu! Vai, descobriram? Oh, meu. Ah, não era bom não era bom Consulting contract 8208 Software engineer With a level 3 security clearance Graduated cum laude from Berkeley But still, somehow Not smart enough to realize that the last thing A fly ought to do a spider's web Is wiggle. Como é que é? somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Come <laughs> here, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Come <laughs> here. Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and. Uh, Did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the Morphogenic Engine program? Como é que é morphogenic? Heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Oh meu, peraí, o so soco so tá valendo já? Ah, Fazia... oh, meu Deus. Uh -huh. Whistleblower. Poxa, <risos> já não começou muito legal não, hein? Não Altas experiências aí com os caras, tio, nossa Ó, estamos de volta aquele telão Ó, ó, ó, ó, tem mais loco dos dois lados Coiche! <risos> Mas será que eles já injetaram as paradas no nós? Será que ele não é essa amostrão? Meu Deus, acho que o cara chegou ah. rolou uma janta ali? Meu Deus, cadê minha câmera, tio? Eu queria a câmera, pega a câmera aqui, tem como? Oh, louco o jogo! Ah, agora já tem câmera, ele vai sair fora Oh, oh, oh. Beleza, oh, já tem até documentinho, estamos jogando Eu fiz merda, ah meu Deus, onde estou? Talvez horas tenham se passado, ou semanas, meu cérebro está cheio de estática Eles nos fizeram assistir o motor Preciso conseguir ajuda, preciso pedir ajuda Lisa, me desculpe, se eu morrer, eu sei que você vai me encontrar Eu sei que você não vai descansar até que... Que encontre o meu corpo. Espero que encontre essa câmera com o meu cadáver. Espero que as evidências que estão nela façam o que não pude fazer expor a verdade. Lisa, meu amor, me desculpe, eu fiz merda. Eu pensei que estivesse fazendo a coisa certa, mas eu fiz merdas, rapaziada. Ui! vamos já pegar essa câmera aqui e sair derrapando. Beleza, rapaziada, já tá rolando os medicamentos aqui. Oh, meu, esqueci, tio, tem que pegar batereca. Gente, abre, abre pra nós aí, rapidão Você acha que é seguro? Pois é, será que eu passo por baixo aqui, tio? Aqui é mestre do... E aí, passamos já, atravessamos uma parada aqui, aí Tem como puxar um cabo aqui? é moral? Será que os Loki vai entrar aqui e procurar eu? Pois é, tá rolando uns tac tac tac tac nervoso aqui, hein? Oh, o Loki abriu a porta Rapaziada, tá rolando um helicóptero cabuloso, hein? Eu tô saindo fora. Beleza. Ó, ó, ó, já pega a bateria aqui que já estamos de boa com ela. Beleza. Ó, tentei Locks por aqui, hein, jogo? Rapaziada, tem tá, uns caras voando ali. Passar cachado. Olha aí, aquilo. Os caras tão tomando conta da balada. Nada de observar, não, oh, peraí, tio. Eu só tava vendo a parada desse. Beleza, alerta vermelho. Alerta vermelho. O que é ele? Ah, não, João. Peraí, tio. E aí. Rapaz, é como a gente vai passar por ele? Ele voa! Nossa, ele voa. Ih, e... tá trancado, já É só uma só. Opa, peraí, tio. Deu certo? Ah, meu Deus. Fingi que abri a porta, hein? Deu certo. Beleza. Rapaziada, olha o Fusca, hein? O barulho do Fusca já no peito. Olha o Fusca, tio! Peraí, peraí. A Cirurgia, é nós, é nós oh, aí. Posso participar e, da parada aí tio? Junte-se a nós, <risos> dá uma faca aí. Quero cortar é. também, tio. Oh, oh. Pega a lâmina, mano oh, Peraí, peraí, tio, como você já acabou com a experiência um assim? Faça um <risos> uns furos no nosso amiguinho, Pinte é suas mãos de vermelho. Como é que é o negócio, tio? Rapaz, logo é. tá fazendo essa experiência cabulosa aqui, hein. Tem como pular pra lá? Como é que é, Tio, você tá meio amassado, hein? Rapaziada, o cara tá fazendo estrogonofe. Suma da Kens tomou de ideia. Eu, eu tenho que atravessar pra lá, tio. Isso aí é a boninha dele. É isso aí. Tem como sair pra cá, tio. Na moral, na humilde, hein? Tô saindo na humilde. Salvou, tio. Que jogo? Tem cara que não gosta. Tem cara que não gosta aqui já. tan tá, tá, tá, tá, hein? Ô, já tá rolando tantan tá, tan tá, tá. Rapaziada, o Caverninha tá ligado, tio. Ó, o Caverninha vai pulando no parkour aqui. Ninguém pega nós, vai ficar calmo, tio. Pode ficar calmo. Pode ficar calmo. Tem o cara cagando aqui. Cuidado. Mas vamos voar de ponta. Ó, a curvinha, tio. Se a curvinha. É isso mesmo. We don't even know the It's short, São as ondas curtas? Como é que é? Encontre o rádio na prisão? Uh, Markov tem tudo sob controle. Tem tudo, tem. Oh, oh, oh. meu Deus, já caiu no chão quente. Tá valendo? Rapaz, sem a câmera não tem hein, beleza. Tem, tem uma caminha aqui? Só isso, hein, tio? Ó, um cara no chão aqui, chorando. Beleza, tem como empurrar a paradinha aqui? Tranquilão, tio. Agora já dá pra passar? Na moral. Beleza, vamos ver se a gente acha uma bateria aqui. Beleza. Peraí, tio, o quê? Peraí, Cavacos! Ô jogo, calma aí. Beleza, vamos continuar pra cá. O elevador tá fechado. Vá tomar num caneco. Rapaziada, tá rolando uma chacina aqui, hein? O cara tá vindo ali, o cara tá vindo ali. corre pra cá. Aperta o botão, aperta, eu Tá de boa. Peraí, ô seu morro. Meu Deus do céu. Calma aí, tio! Com calma! A gente, a gente abriu alguma parada? Rapaziada, a gente deu no armário, hein? Tá é cagão! E agora? Ó oh, bateria aqui, tio! <risos> Beleza, bateria é escuro! Tem um rádio aqui, será? Não! Rapaziada, o que que acontece? Fizemos alguma bagunça, hein? Aquela baguncinha! Será que tem como sair fora? Ô oh, meu Deus, tem como sair fora, não curtir não, hein? <risos> Beleza, a missão é a mesma ainda! Procure o rádio! Pera aí, João. É oh, fantasma? Fecha a porta. <risos> Quero ver o fantasma entrar, tio. Pera aí, só, só, só pra ter certeza. Vou entrar aqui no armário. Aí agacha. Rapaziada, é mais ou menos dentro do armário que a gente vai ficar, tipo. Eu acho que não! O armário! Eita! Não. Olha, abre entra dentro do meu rim. Mas é como que ele sabia? Essa ah. é, é o armário! Beleza, já pegou uma bateria, já tem que sair fora Tranquilo, a gente vai abrir aqui Tem que saber de onde que é ah, é pra cá agora, tia. é reto Jogo! Ah! Beleza Então tem que ser pra cá é Essa porta é louca aqui Olha <risos> o oh, fantasma Eu tava zoando Nossa senhora, tio, ele chega de... Nossa, ele dá uma voadora com os dois socos É aqui, tio, é aqui, olha aí ah, tá bom, Ó, oh, a gente fica tá verde. Tá vendo? Botar no de Ruffland. não vem, não pega. Beleza, tá vindo o aqui. Vamos com eles. Vamos com eles. Beleza, só ver se tem uma bateria aqui. Ah, meu Deus, tem um negócio pra ler aqui. Vamos ler, tranquilo. Beleza, demissão do Wyland Park. Senhorita Grant, pode ser que nas próximas semanas você receba uma solicitação de informação de uma tal senhorita Lisa Park de Litville, no Colorado, a respeito da demissão e hospitalização do seu marido Weiland. Se for o caso, por favor, encaminhe-as diretamente a mim. A decisão do Sr. Park, antigo contrato de consultoria 8208, se deu por conta de uma doença mental não diagnosticada anteriormente. Eu mesmo visitei a senhorita Lisa Park e os seus filhos para dar notícia. É lógico, deixando claro que a psiquiatria Morkoff oferecia nobremente o tratamento. A senhorita Park tinha coisas nada agradáveis a dizer a meu respeito e a respeito da corporação Morkoff. E dei a ela a certeza de que, com o meu procurador, ela poderia tentar debater os diagnósticos que o marido dela recebeu, mas que se fosse descoberto que a demissão se deu sob falsa justificativa, seu seguro seria cancelado e a família inteira acabaria enterrada em dívidas da assistência médica. Espero que ela tenha compreendido. Cabreiro, né, meu... Se ela insistir em se tornar um incômodo ou se tentar se desviar de mim, por favor me informe, gostaria de cuidar disso pessoalmente, atenciosamente, Jeremy Blair. Rapaziada, esse Jeremy Blair é um cara lock, tio. Certeza que aquele lockzinho de terninho que tava se pagando da segurança do local ali. Ah. Rapaziada, a gente vai achar eles a botina. Todos. Ah. Beleza. Rapaziada, tá rolando um computador no chão aqui. Preguiça. Ó, sono, queixinho. Outro aqui com sintomas de estar com um resfriado. Altamente bagaçados no local. As costas do maluco tá parecendo um dominó todo quebrado ali. Oh, meu Deus do céu. Beleza, ó, saída. saída não cabe. Beleza. Tranquilo. Rapaziada, dá pra ver até as árvorinhas ali fora, hein, tio? Ó, oh, meu Deus, era só bicar ali a porta e sair fora. Tranquilo. Rapaziada, como que a gente vai sair daqui? Não tô lembrado não. Essa parte aqui não tem como sair fora. Ó, tem. Tem umas caixinhas ali, tio. Não. Será que essa porta abre? aqui? Não. Ó, oh, ó, tem uma bateria aqui no chão aqui. Achou! Beleza, achou uma bateria aqui escondida. Eu vou ter que voltar então, tio. Ó, oh, a gente veio dali. Continua pra cá. Flipa no meio das paradinhas. Não. Pera aí, não tem como passar aqui? Não. Pois é, a parada não abre, não, hein? Ah. Peraí, tem uns locks chorando aqui, hein? Peraí, pera, onde é que esses logs estão tá chorando, tio? Rimpeirão oh, Peto. Ó, pra cá, pra cá. Você tem como subir aqui na paradinha? Ah, não é não! Não é não! Beleza, não é pra cá, não é pra lá, onde é que é, tio? Será que é pra esse lado. Ô, oh, louco jogo. É aqui? Será que é aqui? Acertou. Aqui sobe, Aqui sobe. <risos> oh meu Deus do céu. Tem que ir no cantinho certo, exato, pra subir. Aham. Uh -huh. oh, será que a gente vai ter que subir em cima dessa paradinha também? Não é não, pai! Vai fazer passamos, tio. Atravessamos, parado. Ó, oh, ó, oh, direto a Pepsi. Essa portinha não abre de novo Oh, meu Deus, a bateria é que eu tenho que passar Olha aqui, portinha aberta aqui Olha, ó Tem uma janela aqui, já dá pra flipar pro outro lado Antes de flipar pra lá Rapaziada, tem lock aqui ferrado, hein Ó oh. Rapaziada, sarra do Strogonoff, hein Ó, oh, tá rolando uns barulhos aqui Vamos, vamos entrar, tio, vamos ver qual é que é dentro do frigor bar aqui Rapaziada, deixar as paradas cozinhando, hein Tá rolando uma mãozinha aqui Quer que eu vou... Tão fazendo uma feijoada humana Ah, oh, meu Deus do céu, colocando mãozinha, perninha Vamos ficar espertos, o cara tá caprichando, hein Colocando todos os temperos diferentes ali Alecrim e outras paradas do gênero Pera aí, Jogo, que parada é essa? Beleza, vamos dar a volta aqui, tranquilão, na mesa Fiquei trampando aqui no local, hein. Passa com calma. Ah, log, eu tô com calma. Tio Céu, não vai atacar suco na minha cara, seu log. <risos>